A lei da atração obedece à configuração do meu subconsciente. Uma vez que você entende isso e que as coisas não se tratam de apenas né, sorte, ou de ter nascido em berço de ouro, ou de ter vindo de uma família próspera, rica, quando você entende que, da mesma forma que ao longo da sua vida você foi configurado por um grupo de pessoas que começam com a letra P, não é? Quem são os P's que ferram nossa vida? com o PH, né? <risos> são é. os pesos que programam a nossa vida. Quem é meu aluno aí, já me ouve muito falando sobre isso, né? Mas vamos começar aí. Quem já sabe quem são esses pesos comenta aí quais os pesos que você acha que estão programando a sua vida. Começou, já começou ali, ó. Aí, ó. Professores, mais quem? Já temos um. Pais, Pais dois, vamos lá. São vários, mas no mínimo aqui um sete a gente vai colocar hoje, hein? Então nós temos os professores, os pais, as propagandas, os pastores, padres, parentes. Já temos seis. <risos> Todos esses P's, eles programam a nossa vida o dia inteiro, desde que você nasce, o tempo todo. Todas essas programações, tudo que é falado repetidamente, tudo que você vê ou sente repetidamente ou com impacto emocional ele é gerado uma configuração no seu subconsciente. Ou seja, ele é, é como se colocasse ali aquela sementinha. Então, no momento que você cresce, ouvindo, aí, voltou políticos, top, eu gosto desses alunos que estudam mesmo. É, todas essas pessoas que falaram para você que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não, não merece. Quando é dito isso de várias formas diferentes, repetidamente, ou com impacto emocional, ou e, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá repetidamente gritando na sua cabeça a vida inteira, e às vezes até com pancada. Então você é colocado várias informações na sua vida. Quem é rico não vai pro céu? Qual dessas programações? Coloca aí. Quais dessas vocês ouviram? É, você não sabe de nada. Nada que você faz dá certo. Você nunca vai ter sucesso na sua vida. Os homens são todos... Completem, eu quero a participação de vocês. Os homens são todos iguais... Mas qual, você lembra aí? Uma, um exemplo interessante é esse daqui, ó. O chinelo do Gamonal tava para cima, eu vou virar. É. Se eu deixar virar, o que, que vai acontecer? Ou o que, que a maioria pensa que vai acontecer, o que quer? É? É. Minha mãe vai morrer, né? E olha que interessante. Mesmo hoje, né, adulto, sabendo que nossa mãe não vai morrer se o chinelo não ficar desvirado, a gente vai lá e desvira. Olha o dedinho, já aqui, ó. É. <risos> já desvirei. Isso é uma... É um baita de um exemplo sobre como que funcionam os paradigmas. A gente age em cima de várias coisas ou deixa de agir em cima de muitas coisas por causa dos paradigmas, por causa dessas crenças. E quem nos deu, quem nos presenteou com isso, deixou como herança, foram justamente essas pessoas que começam com a letra P. Que são os pastores, os programadores. Vamos, vamos colocar aqui, os programadores da nossa vida. Só que da mesma forma que nós somos programados por essas mesmas pessoas, a gente também pode reprogramar. É aqui que muitos não acabam não entendendo. E como que a gente vai reprogramar? Existem algumas formas, a gente vai discutir aqui. Só que uma coisa que é importante que você entenda é que nós somos seres linguísticos. Nós somos programados e reprogramados através da linguística. Mas nós também somos seres diabos, não é? Sim. O que, é que você fez? Você foi lá e desvirou o chinelo. Hoje eu sei que o Guamonal não fez isso por causa da programação, que ele, ele acredita que a mãe dele vai, vai morrer porque o chinelo está tá desvirado. Isso não, não faz mais parte da gente. Só que muitas das vezes, e é um exemplo que, que eu dei esses dias, né? Eu falei sobre... Ele não estava falando para a Anitta, não é, Anitta? Estava falando sobre o tênis que eu sujei e, Sim, eu, e a eu, justa, não, eu não sabia por que, que eu sujei meu tênis. Conta essa história para a galera entender. É bem interessante. Quando pequeno... Pequeno o quê? 11, 12 anos. Eu ganhei um, roupas da minha mãe. Ganhei um tênis também. Era o mês de ganhar roupa nova, né? Dei olha que interessante. Eu fui, no outro dia, com a roupa nova para a escola. Coloquei a camiseta, coloquei a calça, coloquei o tênis. No meio do caminho da minha casa para a escola tinha um monte de terra vermelha. O que, que eu fiz? Eu fui naquela terra vermelha, aquele monte de terra lá, peguei e sujei meu tênis. Por quê? Porque eu não queria mostrar o meu tênis novo para a galera. Eu não queria que eles vissem que era um tênis novo. Uhum. E depois, na, naquela, na minha inocência, naquele nível de consciência da época, eu fiquei pensando, putz, isso na época, né? Por que, que eu fiz isso? Não faz sentido, sabe, eu ter sujado o meu tênis. Não faz sentido. Só que olha quantas coisas a gente faz, ou deixa de fazer por causa disso. E no automático. No automático. Geralmente, a maioria das pessoas nem percebe que fez. Algumas, já num certo nível, olham e falam, por que eu fiz isso? Uhum. né Muitos de vocês, às vezes, estão tendo comportamentos e olham para trás e falam Poxa vida, por que eu fiz aquilo? Para que ter feito aquilo? Mas que droga? E aí tende a se culpar, a se julgar por causa disso. Simplesmente porque você é, ativou a programação, você estava automaticamente agindo, você não estava raciocinando, você estava apenas refletindo. E a reflexão é diferente de pensar. Pensar é criativo, pensar é questionador. Pensar é trazer várias opções. Refletir é pegar uma imagem pronta, assim como um, um espelho, e refletir algo que já é criado. O espelho ele não cria nada, ele apenas reflete uma imagem que já existe. E você também tem isso. Esses comportamentos seus são automáticos. Por isso que Provérbios 23.7 eu gosto tanto, porque ele resume para mim a vida. Assim como é dentro, vai ser do lado de fora. Assim como você pensa no fundo de sua operação, assim você é. E... Quando você está no automatismo, essa é a função da mente subconsciente, exatamente trazer essa esse automatismo repetitivo ali, sem que você tenha que pensar, que raciocinar. Que é, imagina se você tivesse que pensar sobre tudo que você fosse fazer, né? não você não, daria, não duraria uma semana. Imagina se você fosse tivesse que pensar toda vez que eu fosse dirigir fosse igual a primeira vez. Entende? Toda vez que você fosse andar de bicicleta, toda vez que você fosse andar, toda vez que você fosse se comunicar, você tivesse e ser como se fosse a primeira vez. Isso geraria um estresse tão grande que a gente não duraria, talvez, um mês. Uhum. Por quê? A ideia da, da mente subconsciente e os paradigmas é trazer o automatismo, é trazer essa é, agilidade é. O automático na vida, né? Uhum. Para que você não tenha que pensar sobre aquilo. Uhum. Então, tudo que é repetido várias vezes, sua mente fala assim, ah, entendi, uhum. vou colocar isso daqui, para que você nem pense mais sobre isso. Só que quando a gente nasce, a gente não escolheu, o que foi colocado no nosso subconsciente? Quem, ah, eu quero crescer, mesmo que eu esteja numa família que não é rico, eu gostaria de crescer numa família que fosse de muita riqueza. Então, coloca aí no meu subconsciente, na minha caixinha, é, informações. A sua família não sabe, porque se soubesse, estaria rico. Né? É, saúde, relacionamento, a gente segue um padrão que aprendeu, que viu, ouviu e sentiu repetidamente dentro dos nossos... Ciclos ali de, de, de familiares, de pastores, padres, uhum. né de tudo que rola esses pês que a gente comentou. É o que você ouve e foi colocado. E isso está sendo refletido na sua vida hoje. Ou seja, o resultado que você está tendo, não é você que escolheu. São seus antepassados e esses pês. Aí. Uhum. É. E veja só que interessante. Como a gente está falando do algoritmo, né? Não tem uma galera que... Teus alunos, pessoas que te seguem. Uma galera que vem até você, sua equipe, e diz o seguinte, ó, eu tô fazendo tudo que tu tá me pedindo. Eu acompanho o Misael, acompanho uma porrada de outras pessoas. Uhum. Só que parece que não tá resolvendo. Não tá resolvendo, eu, eu continuo atraindo o mesmo tipo de pessoas, eu continuo atraindo as mesmas situações, e olha que engraçado, eu também eu fico fazendo as mesmas coisas de sempre. Bem, a primeira coisa é entender o seguinte, ó, pra você eliminar esse padrão de resultados que você está tendo neste momento, você deve mudar, sim, seus paradigmas. Eu até gosto de dizer que é, é mais fácil para entender. Pense um, uh, elimine mudança de paradigmas e coloque de outra forma, substituir paradigmas. Por quê? Porque os paradigmas nada mais são do que uma junção de crenças e hábitos. É algo mental e algo que... Físico. Físico. Que um retroalimenta o outro. Esse aqui não é mais importante que esse. Esse aqui também, também não é mais importante do que esse. Porque um retroalimenta o outro. Para você começar a mudar seus paradigmas, é necessário que primeiramente você mude isso aqui, ó, as suas crenças. As suas crenças, elas vão ser validadas a partir do momento que você entrar em ação e criar novos atos que vão validar essa crença. Estão lembrado? Um retroalimenta o outro. E esse ciclo é que acontece a mudança. Se você vive dizendo que as mesmas pessoas aparecem na sua vida todo santo dia, você, né, a pessoa participa de uma igreja e aquelas mesmas pessoas com a mesma característica, a mesma personalidade, acabam fazendo parte da sua vida. E de repente, você começa a trabalhar, você acha que o negócio vai, vai sair daquele, daquele platô e você vai lá, ganha um certo salário interessante e daqui a pouco, em um, dois meses, baixa de novo, acontece alguma coisa e você sempre está naquele mesmo padrão de resultados. Estão lembrado? A gente começou a ouvir Elvis de novo e apareceu um monte de semelhantes. Como é que você vai fazer para mudar isso? Para interferir, vamos colocar nesse padrão do algoritmo, do universo, que você está recebendo agora. Alguém aqui se atreve a dizer como que você pode mudar esse padrão? Tem uma, uma lei bem interessante que o Napoleon Hill ele, ele compartilhou mais a fundo dentro do livro Mais Esperto que o Diabo. Ele trata todo o livro em cima de uma premissa, que é sobre a lei do ritmo hipnótico. E olha que interessante. A lei do ritmo hipnótico, ela obedece primeiramente os nossos hábitos, tanto internos quanto hábitos externos. Quais são seus hábitos internos? Pensa um pouquinho, não precisa colocar aqui no chat. Mas quais são seus hábitos internos, de pensamentos, de sentimentos? Que padrão você tem interno? Muito bem. Quais são os seus padrões ou os seus hábitos externos? O que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã? Ao longo do seu dia, você é aquele que fica vendo mais a vida dos outros e deixa de cuidar da própria vida? À noite, o que você faz antes de dormir? Principalmente nas, na, na última hora antes de dormir. Isso é conhecido até pelo Brian Tracy. Ele ensina, ele ensina isso de uma forma sensacional, que é a golden hour. O uhum. que, que é isso? É aquela hora de ouro, que é a primeira hora que você tem após você acordar. E também a última hora que você está acordado antes de dormir. Essas são as golden hours. É os momentos mais preciosos que você tem. E como é que você usa isso? Eu aposto que a maioria da galera que está aqui... E está tudo bem, gente. Tá? Não tem nenhum problema em confessar isso. Até porque o primeiro passo para uma mudança de fato é o quê? A conscientização. Você está consciente sobre algo. Depois vem o entendimento. Você... Não tem necessidade de você dominar isso agora, o que a gente está discutindo aqui. O importante é que você entenda agora. A estar consciente sobre algo, sobre a mudança, é o primeiro passo. Para você dar um, uma geral na sua vida. Para você, de fato, dar aquela burlada no, no algoritmo, do universo, para que ele pare de enviar mais do mesmo para você. Fala a verdade. Você vem estudando tudo que aparece sobre prosperidade, riqueza, lei da atração, mas parece que nada adianta, não é mesmo? Pois é. Mais de 95% das pessoas passam por isso. Não é só você. Não fui só eu. Essas pessoas estão bloqueadas mentalmente e este bloqueio se dá por conta de uma programação mental que te deixa preso na Matrix. Em outras palavras, você vive um padrão e enquanto você não mudar este padrão mental, que pode ser feito através de uma forma muito simples, você continuará manifestando sempre mais do mesmo. Eu fiz uma apresentação gratuita onde eu explico como que você pode mudar este padrão mental de escassez e falta por um novo padrão de prosperidade e riqueza. E para você assistir essa apresentação completa, é só clicar no primeiro link da descrição. Até lá!